Meu nome é Jair e eu tenho 9 anos, 10 anos. Eu nasci direto pra cá. Nós chegamos aqui é, no dia 7 de março de 93. Só era mata, capoeirão. 300 famílias. A gente morava em fazenda dos outros, vendendo dia. Com essa luta toda a gente.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 Eu fazendo assim, de casa em casa, fazia a minha, fazia tudo, e outra. Melhorou muita gente que precisava nesse estado. Aqui mesmo tem muita gente que eu mesmo, graças a Deus, sou feliz. Pode cantar? Pode cantar. Espera um. Mas você é música de arrocha? o que você vê pra viver no...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 Quando você é vencer na droga é difícil. É melhor nós produzir menos, mas que nós favorece o meio ambiente e a nossa saúde. O cacau, o cacau cresce, frutos. fruto, o cacau aí, ó. quebra, seca e agora é para se trocar por dinheiro, né? <risos> não é o paraíso não, mas é melhor do que estar tá em fazenda do outro trabalhando. Naturalmente tem a liberdade. Lá em casa tinha o gato e o gato minhau, o cachorro aval, o pirugurugu, gugu o galo-corocó a galinha có, e o bichão pio. Lá em casa tinha o cabode, lá em casa tinha o cabode, e o cabode, cabode, o gato minhau, o cachorro minha, o pirugurugu, gugu o galo-corocó a galinha có, e o bichão pio, e o bichão pio. Só essa música. Debaixo de uma lona preta, existe um ser angustiado, com fome de vencer, com sede e frio, com suor, esconde o rosto numa longa caminhada, precisamos lutar, de cabeça erguida.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 Realmente buscar outra Vai. perspectiva. Pra soletrar a liberdade, liberdade, na cartilha do ABC. Mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade, na cartilha do ABC. Diz. Pra soletrar a liberdade com dignidade, na cartilha do ABC. Pra a, a liberdade toda a sociedade